Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta a este canal. Hoje estou aqui com essa delícia que eu chamo de meu amor para a gente falar de que coisa linda? Vamos falar sobre estabelecer limites dentro da relação. Você que tem um companheiro ou tem uma companheira ou tem dois companheiros ou duas companheiras ou mais, consegue <risos> estabelecer limites dentro da sua relação? Isso aqui é o meu espaço, isso aqui é o seu espaço, é sobre isso que vamos falar hoje. Uma coisa que a gente tem exercitado muito é trazer três pilares para a nossa relação. Quais são os meus desejos, as minhas necessidades e os meus limites? Tomando consciência disso e falando em primeira pessoa, obviamente... Sempre! Fica muito mais fácil ou muito mais viável que ah, o estabelecimento desses limites eles aconteçam de maneira mais assertiva. É muito comum quando a gente passa principalmente a conviver com uma outra pessoa ou outras pessoas, a gente meio que se mistura, a gente não consiga mais delimitar isso aqui é meu, isso aqui é seu, esse é o meu espaço, isso aqui é o seu. Então, como é que eu posso fazer isso dentro da minha relação? Como é que eu não perco a minha individualidade? Pois eu sou o Mahabrabhu, eu ela é essa Sérgio, e nós, nós temos uma relação, mas somos pessoas individualizadas. Uma das coisas que a gente prioriza muito é manter coisas que sejam só minha ou só dele. Por exemplo, ele tem o, o jogo dele, do time dele de futebol e eu não gosto. O que é que ele faz naquele dia? Ele tá ali, vê o joguinho dele de boa na sala, ou eu vou dormir, ou eu vou fazer outras coisas. Mas a gente não interfere nos prazeres individuais que a, o outro não compartilha com a gente. Seja porque não é minha prioridade e eu não quero, ou por qualquer outro motivo. Antes da pandemia, eu chamava ela, amor, vamos, vamos para o estádio. Ela falava assim, não, não é comigo. Não eu falava assim, ideia. poxa, vamos pelo menos uma vez, para você pelo menos conhecer. Mas eu deixei de ir? Não. E sempre quando tem algo que eu quero assistir, algo importante que eu quero ir, eu comunico para ela. Né? Eu percebo primeiro se eu quero ir sozinho ou se eu quero ir com ela. E então eu comunico. Sata, você quer ir comigo? Né? Eu quero muito que você vá comigo. E se ela disser que não quer eu avalio, eu quero ir sozinho ou eu deixo de ir sozinho para estar com ela? Lembrando que essa é uma escolha individual e que depois, no momento em que rola uma treta, inclusive vai rolar em breve o vídeo das nossas top 5 tretas, então se inscreva aqui no canal para você não perder esse babado. É, se eu deixo de ir porque a minha prioridade naquele momento é estar com ele, eu fiz a escolha de não ir e não... O outro me pediu para não ir. E é muito importante que a gente tenha noção do quão diferente isso é. Eu jamais vou pedir que ele não faça algo que é uma prioridade para ele fazer, ou que vai proporcionar muito prazer para ele, porque se eu estou com ele e eu quero que essa relação continue sendo leve, divertida, prazerosa, eu quero que ele esteja feliz nas escolhas dele. Mas também não vou entrar num lugar de desconforto para fazer o que ele quer. Então. Enquanto eu estou aqui de boa maratonando minha Netflix, ele pode estar em qualquer outro lugar que ele desejar. Um exemplo disso é um retiro que eu vou participar neste mês de julho de 2021. E coincide com a data do aniversário dela. Então, o combinado era nós irmos juntos. Eu queria muito, eu falei, amor, vamos. E ela, a princípio, disse que sim. Mas, em algum momento, eu percebi que ela estava indo muito mais para estar comigo. Mas que não era uma vontade genuína dela. E aí eu avaliei, né? Eu falei assim, poxa, eu vou ou eu não vou? E para mim, né? Eu quero muito ir, eu vou. Mas o deixar de ir ou, ou não ir, porque é aniversário dela, isso, assim, ó, me maçou com um pouco. Inclusive, essa semana eu falei assim, pô, amor, seu aniversário, amor. Eu ia um abraço nela, tava mais sensível, né? Eu derrumbei umas lágrimas ainda. Mas eu vou sustentar, nesse exato momento, a minha vontade de ir e saber que ela não vai deixar de me amar porque eu não estarei no aniversário dela e vice-versa, né? Ela, ela sabe que eu a amo, independente de passar o aniversário dela com ela ou não. Pelo contrário, na verdade, quando ele banca o desejo dele, o meu amor por ele se intensifica porque eu sei que eu tô me relacionando com uma pessoa que não me coloca no centro da vida dela, que tem escolhas, que tem prioridades, então isso me dá tesão. Não é que ele não se importe, não é que ele não me respeite, isso tudo foi acordado, mas quando ele deixa de fazer algo por minha causa... Me vem o um desconforto do, poxa, eu tô sendo a parceira chata que sempre diz não para as coisas, um exemplo. Mas quando ele me convida, eu falo, poxa, eu não tô afim de ir. E ele mantém o plano inicial dele, eu penso, nossa, é com esse tipo de homem, é com esse tipo de gente que eu quero me relacionar. Eu não quero ninguém viver, vivendo em função de mim. Porque quando ele sai, ele vive a experiência dele, ele volta, ele tem algo novo para me contar. Ele fica mais bonito, ele fica mais cheiroso, ele fica mais atraente. Então essa relação que se cola... Já me dá um sufocamento, porque eu sinto que eu... não existe espaço também para que eu escolha não estar com ele. Não existe espaço para que eu mantenha coisas que eu gosto e que ele pode até gostar, mas que naquele momento eu não quero que ele esteja. Tipo, ir para o forró, que é uma parada que eu gosto. Então, tem horas que eu posso querer ir com ele, mas tem horas que eu quero estar sozinha. E está tudo bem. E olha que coisa interessante nós estamos trazendo para você. O estabelecer limites dentro da sua relação pode fazer com que o outro se aproxime ainda mais de você, o que deseja você, o que admire você muito mais do que você deixar de fazer suas coisas para viver a vida do outro. É, para você não conseguir, esse lugar de não conseguir estabelecer o seu limite. Então, minha gente, tá na hora de cultivar aí, de vasculhar o que é importante para você e se descolar dessa relação para que você lembre que o amor da sua vida é você mesmo e que todo o resto, ele é passageiro, que seja eterno enquanto dure, mas que você não se perca de você em detrimento de estar com o outro, de viver a vida do outro, de priorizar o outro, porque isso pode ser uma grande torneira aberta dentro da relação para que, em vez de vocês se aproximarem, vocês se afastem, seja um movimento de repelir, de desconectar esse vínculo que vocês estavam estabelecendo até então. E, gente, isso pode ser um exercício que pode começar com pequenas coisas. Exemplo, fazer sua atividade física sozinho. Então, se você tem esse hábito de ir para a academia ou ter que caminhar com o outro, comece a estabelecer, ah, vou dar minha caminhada, vou dar minha corrida sozinha, vou dar uma pedalada sozinho hoje. Ah, hoje eu quero, vou morar um pouco mais cedo e vou para a praia sozinho, vou para o cinema sozinho. E está tudo certo, está tudo bem. Você pode comunicar isso para o outro, né? E cada um vai lidar também com os seus, os seus desafios ou os seus incômodos. Porque se eu digo para a Sata, ah, hoje eu quero eu vou para a praia e eu não chamo ela, de repente ela já entende que eu quero estar na praia sozinho E se isso traz algum incômodo para ela, que isso também seja, tenha a possibilidade de ser conversado dentro do casal. É isso, minha gente. Conta para gente se foi sentido para vocês, se Sim. vocês já aplicam isso no seu dia a dia. E até semana que vem, né? Até subiu, semana que gente. vem. E depois eu vou falar sobre a minha experiência no retiro da sexualidade sem a presença da Santa flor Porque assim, eu vou estar cinco dias fora, mas ela também vai estar ganhando a semanhinha dela livre aqui, ó. Fazendo sei lá o quê. Ai, Mantendo gente. a individualidade dela, com certeza. Um beijo pra vocês. E faz tudo aquilo ali que vocês já sabem, já, né? Uhum. Beijo. Beijo. beijo. Ah, que é beijo, gente, Tá apaixonada?